Como vai? Tudo bem? Estou passando rapidinho para dar um, alguns avisos importantes. No botão comunidade aqui no canal, eu preparei uma enquete é, para saber o que você prefere. Assuntos relacionados à harmonia, à improvisação ou a saxofone. Tá, por enquanto está bem, tá bem empatado. Aqui Tá 38% harmonia, 31% improvisação 31% saxofone. Então vá lá, deixe seu voto, que o, o trabalho aqui do canal é feito para você. Então eu quero saber, para melhorar cada vez mais o trabalho aqui no canal, qual assunto você prefere e é claro que da forma que está a votação agora eu vou dar um pouquinho de preferência para harmonia, mas está bem equilibrado, tá? Mais um recado bem importante é que em breve eu vou estar tá lançando o botão membro, para você poder ser membro do canal. Tem uma série de vantagens que eu vou preparar um vídeo. Você vai poder ser membro do canal em três níveis diferentes. E tem uma série de vantagens para cada nível que você vai ter sendo membro do canal. Eu vou preparar um vídeo explicando com detalhes todas as vantagens que você vai ter em ser um membro do canal certo entre elas uh, vantagens como desconto nos livros harmonia e improvisação 1 e 2 no meu curso de improvisação no meu curso de saxofone e outros produtos que eu tenho certo uh, seu nome em todos os vídeos também outra uma outra vantagem uh, claro que depois eu vou explicar direitinho são várias vantagens que você tem sendo membro do canal tá bom então é mais uma novidade mas se você não votou ainda Clica ali no botão comunidade que você vai ver a enquete, basta você clicar na, na opção que você prefere: harmonia, improvisação ou saxofone, tá bom? Contribua aí com a sua opinião para eu melhorar cada vez mais esse trabalho que é feito para você, tá bom? Até mais!